Fala galera, eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estou trazendo para vocês hoje lenda nova Está eu e o Elton. e o Elf, beleza? E aí, beleza? Cara, o local que é sinistro, hein cara? É, que meio tenebroso isso aqui, hein? Pessoal, para chegar aqui no local foi zica Mostra ali, o pessoal vem ao redor onde a gente está, cara A gente tá num buraco, galera Ó, ali é uma tuia, pessoal Ali, e aqui tem... Opa, escutou o barulho ali? Escutei Já pode ser onça, hein cara? O cara falou que tem que tomar cuidado com o onça. Muito mato, né? Muito mato. Pessoal, aqui tem uma tuia que vocês viram e tem três casas aqui nesse local, nessa fazenda. O local está completamente abandonado e essa pessoa que passou para mim essa lenda, ele falou que o local aqui é assombrado, tem muitos relatos de assombração e que aconteceu uma tragédia aqui. Ele é... É bicho, né? ele até falou mais ou menos pra mim o que ele sabe só que ele disse que não tem certeza se é essa a história então eu não vou contar aqui pra vocês vou investigar mais, vou tentar saber mais sobre o local mas ele falou que o local aqui é assombrado que ele até até, até um dia roçando o local já na, na beira da, da noite pessoal ele estava acabando de roçar e ele disse que viu o fantasma aqui no local aqui. ele disse que parecia ser uma mulher então hoje a gente vai fazer a exploração aqui no local e vamos voltar à noite para fazer a investigação e ver o que, que acontece aqui, tentar descobrir mais ao redor aqui com os vizinhos, se eles sabem mais sobre a história aqui do local, para a gente estar trazendo para vocês. Então eu peço para vocês deixar muito like e se inscrever no canal. Tá preparado, velho? Bora! O local aqui é grande, hein? Aqui é grande para caramba, hein? Então, bora para mais exploração. Bom, é, então ó, vamos ver aqui essa parte aqui, que eu acho que deve ser a Thulha, né? guardava guardavam trator, essas coisas Aqui parece é um terreirão, pessoal Não sei se eles plantavam café O que era Aqui devia ser onde guardava maquinário Essas coisas, né É Cara, olha que bagunça isso Tá com lanterna, hein? Pô. Caraca, mano Bom, não tem muito o que ver aqui, né? A gente vai tentar mostrar meio rápido pra vocês Pra tentar mostrar tudo, tá, galera? Aqui devia ser uma garagem, né? Ali também Devia ser onde guardava tratores aqui Aqui eu acho que não tem muito o que mostrar, né? Vamos lá pro, pra primeira casa Se liga só o tamanho dela, cara A gente não entrou lá dentro ainda, pessoal Vamos entrar junto com vocês Talvez tenha até mais algumas coisas aí para trás, cara. a gente estar tá tá olhando. Explorado. Será que era ele que tava roçando aqui e viu o fantasma? Deve ser, né, cara? Porque ele falou que tava roçando e viu? Então, acredito que sim. Vamos, vamos ver aqui, ó, primeiro. Pessoal, outra casa ali também, ó. Esse ser é tipo uma lavanderia aí, né? Uhum. Tá Vamos entrar dentro da primeira aqui. Bora. Casinha do dog. Ih, tá trancado. Você não tem outra porta? Ah, tem aqui, ó. Tá vendo? É. Tem um tanque lá também, ó. Você tá com lanterna aí, né? Tô. Licença. Tem alguém aí? Olha, cara. Um buraco aqui, mano. Oi! Tem alguma coisa lá, ó? O que são é essas bolinhas brancas aí? Então... Minha grandona, velho. Alguém fez que de criança. Parece um escorregador, né? Hã? Parece um pedaço de um escorregador. É, parece um escorregador, alguma coisinha. assim. Olha o desenho, da, o desenho dessa porta, cara. Bem antiga, né? Tigaço. Essa porta que tá trancada. Cara, o que será que aconteceu aqui? Ah, cara, não faço nenhuma ideia. Olha as coisas que eu tomara. Cara, ele tá abandonado isso aqui faz muito tempo, hein? Tá. Muito tempo. Olha o tamanho dessa sala, mano. Que sala gigante, velho. Pessoal, a gente tá gravando com o iPhone. Deixem nos comentários se vocês acham que fica melhor com o iPhone ou com o GoPro. O iPhone fica mais perto na né? imagem, né, velho? Sim. Nossa, olha o tamanho desse quarto, né? Gigante, velho. Né? Parece um coração aqui, ó. Desenho de coração. Parece mesmo. Você tranquila nessa casa, tá? Sim. Coisa pesada. Cara, olha ali, filma lá. Entrei dentro. Soco. Caralho. Tem uma coisa nessa porta. Será que tem alguma coisa ali? Então. Você consegue subir aqui? Vou tentar. Livro? Uhum. Filma aí. Olha isso aqui. Filma em volta de tudo, tá? Olha tanto, de caderno, livro. É de escola, essas coisas? Aparentemente sim. É história, ó. Deixa eu tentar subir aí pra ver. Olha que sinistro aqui em cima, galera. É isso. Tem muito? Tem bastante. Bastante mesmo. Viu tanto aí? Sinistra aí, né? Nossa, mano, é uma casa não, hein? Olha, cara, tem muita coisa aqui, cara, que dá pra gente investigar. Tentar descobrir. que Tem muita cassete, mano. Cara do céu, tem muita coisa aqui, ué. Tem bastante. A gente pode ficar uma hora aqui. Mexer só nesses arquivos aqui, nessas coisas, pra tentar descobrir alguma coisa, sabe? Aham. Uhum. Cuidado com o prego aí atrás. Onde? Ah, parede. Cara, que bizarro ali, hein? Ó, tem dois comas. Deixa eu ver aqui. Opa, opa uma tomar cuidado que tá tudo caindo, hein, velho. Olha, tá tudo soltando, parece? Tá. Cara, esse é Eu fiquei pensando aqui, por que será que é aquelas coisas estão lá em cima? Então, será que eu não queria saber a história ou o que aconteceu aqui tentou esconder aquilo lá? Não, cara. É estranho, hein? Tudo Pobre, podre, o chão. Tá caindo aqui. prestei Tá caindo aqui, mano. Galera, ó. Nossa, tem um buraco aqui, velho. Aqui parece um, um... Um outro quarto, né, mano? Ah, Parece. Ó, tem outro cômodo aqui, ó. Olha aqui, mano. Bagulho louco. Vai é Vai saber, cara. Ó, tem uma torneira aqui, talvez poderia ser uma lavanderia. Foi fechada aqui, mano. Eu acho que aqui poderia ser talvez uma lavanderia, sabe? Ô, uhum. Elton! Oh, é? Machucou, velho? Não! Caraca, velho! Machucou? Ai, acho que não! Caraca, Vitor! Que merda, cara! Cortou a perna, não? Não! Você tá bem? Não, tô. Tem uma coisa aqui embaixo? Machucou não, mano? Não. não você tá doendo só. Cara. Caramba, cara. Bom, galera. Sério mesmo? Me machucou não, não machucou não, cara? Não machucou não. Tá de boa? Tranquilo. Cuidado aí com esse podre. É, tá tudo podre, cara. Tem que tomar cuidado aqui, hein? Nem... O que você achou dessa primeira casa, mano? Cara, é sinistro aqui, hein, velho? Sinistro, né? Eles livros lá em cima ficou mais sinistro ainda. Pior, cara. Muito antigo também a gente ser as coisas assim, ó. Pior aqui mesmo. Galera, tem mais duas casas pra gente ver. A gente viu a tua e essa casa aqui primeiro. Certeza que não machucou, mano? Não, não. Tá de boa? Aham. Uhum. Vou encerrar esse vídeo aqui pra não ficar um vídeo muito bom. E amanhã vai sair a gente vendo as outras duas casas. Vamos ver se a gente consegue entrar lá também. A gente não conhece o local. E vamos ver se a gente consegue entrar lá. Beleza, velho? Bora. Esquece de deixar aqui de like e se inscreve no canal. E até amanhã. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.